Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o um tutorial da música Deserto da Maria Marçal. Isso aqui é pedido de alunos, tá? Então tô aí, né, atendendo os pedidos, tá? Tem mais música na lista aí para gente gravar, ok? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você quiser ser meu aluno para ter acesso ao curso VIP, link aí na descrição, OK? Um aluno VIP é aquele aluno que me envia avaliações, que faz perguntas, OK? Que tira dúvidas diretamente comigo. O link tá na descrição e a cifra dessa música também tá na descrição para você baixar. Beleza? Bom, vamos lá então. Música tá em si, né? OK? Então, tá difícil não, tá? É, a gente vai pegá-la aqui. Vamos para introdução logo, né? Introdução aqui bem fácil, tá? São três acordes: Fá sustenido, é, Sol sustenido menor. Aí eu já confundi nas coisas: Fá sustenido e Mi, ok? Três acordes, Facinho. E aí você vai tocar a introdução aqui, ó. Você pode fazer oitavado ou fechadinho, tá? Ó. Toquei assim, né? Tá? É... Tá vendo? Facinho, ó. E aí, aqui você pode cair no Mi maior, ó. Pode ser aqui, né? Aqui fica melhor aqui, né? Ou aqui, tá? Então, de novo, ó. Você pode vir pra cá, tá? Eu fiz aqui com nona, mas não é regra, né? Pode ser sem a nona, né? De novo. É do jeito que eu fiz aí no começo do vídeo, ok? É, aí, fez essa introdução duas vezes, entra cantando. Si. Eu não preciso transformar. Fá sustenido com Lá sustenido, né? Pedras em pães para provar. Sol sustenido menor, tá? Que no deserto tu estás. Si com baixo em Fá sustenido. Cuidando de mim. Mi de um lugar alto, não vou me lançar, Si com Ré sustenido, só para demonstrar o seu poder, Dó sustenido menor, ok, hum, eu não preciso ver fenômenos para crer, ó, aqui eu fiz desse jeito, tá, é Fá sustenido com quarta, beleza, Fá sus quatro, né, e faço tenido. Se você não quiser fazer aberto, você pode fazer aqui. Tá, ó, tá vendo? É assim ou, ou assim, tanto faz, tá então, vou fazer essa parte de novo. Cadê? Eu não preciso ver fenômenos para crer, tá sustenido tenido com quarta, faço tenido em ti, cai em si, beleza? Não troco nossa comunhão. Fá sustenido com lá sustenido pelo prazer de conquistar sol sustenido menor né palácios riquezas lá maior como um deserto isso vai passar tá dó sustenido menor é, por isso resistindo estou não sei é cantar se si com ré sustenido Enquanto a, minha, enquanto a minha força, e quando e a quando, né, minha força se esgotar Mi Fá, Fá sustenido com baixinho E Mi de novo, tá? Então, quando a minha força se esgotar eu vem me alimitar, Mais ou menos isso aqui, tá? Pegou? É, cadê? E quando a minha força se esgotar teu anjo, tá vendo? Fá sustenido com rumi Mi, né? Vem me alimentar, tá? Deixa eu ver se eu por baixo aqui, Não tá? vai ver, só tá piorando, ó. É, isso aqui mesmo, tá? Então, tá vendo, ó? É, se força se esgotar, o teu anjo vem me alimentar. Meu, é que tem muita coisa, a música é simples, né? É, aí vai pra outra parte, Tá, eu vou passar um, mais ou menos uma ideia aqui De condução para vocês tá? Te adorar Só sustenido menor É o que sustenta né? Mi De pé, si Aí vem Fá sustenido com quarto Fá sustenido tá? Não vou perder a guerra Beleza? Dó sustenido menor Te louvar em Tá? Dó sustenido menor Te louvar Em Si com o resto sustenido Cadê a letra Em meio As tentações Mi, né? Pode ser aqui, tá? ó te louvar em meio As tentações Si É mais que estratégia Tá, ó Deixa eu fazer de novo aqui, que eu tô fazendo errado aqui, né? Isso. Tá, então, ó, cadê? Onde que eu parei? Te tentações É mais que estratégia Viu? Fá sustenido com quarta Fá sustenido, beleza? É, não posso ver Amanhã, tá? Então, ó, só o menor, Mi. Mas hoje eu sei que esse deserto tá. Então, hoje eu sei, sim, né? Que esse deserto Fá sustenido com quarta, Fá sustenido vai chegar ao fim. Dó sustenido menor, Mi. O senhor está cuidando de mim, tá? Daqui, já só voltar tudo de novo, tá? não tem muito segredo não como que você pode fazer para tocar essa música você pode vir aqui ó você pode seguir essa ideia tá dar certo tal tá? Tá? E se você for bom de ritmo, é, tem tipo um carron né? Entendeu? Na música, né? Então você pode vir no ritmo. Né? Ó, vou fazer em um acorde, depois faz no resto. Ó. Tá? Que a mão esquerda vai sempre representar o bumbo, o grave, e a mão direita sempre representar o agudo. Por isso é importante você cantar ritmo, tá? Vamos lá, treinar assim, ó. Beleza? Se eu seguir a harmonia aqui, ó, vai dar certinho, ó. Então, dá certinho o ritmo tá, junto com a música, né? Beleza? Bom, eu acho que é isso. Depois é só repetir e tocar. Fácil, fácil, fácil, tá bom? É, lembre que a cifra está na descrição para você baixar, ok? Lembre-se que os meus links estão na descrição. E se você chegou até o final desse tutorial, não esquece de dizer de onde você está assistindo esse tutorial, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!